Você abre o terminal e digita os comandos como ls, cp, mv, mkdir, cat, rm, mount, tudo funciona. Daí eu te pergunto, é uma distribuição Linux? Se você acompanha o canal, sabe que não é correto afirmar de cara que é uma distribuição Linux. Mas, dando uma olhada no barra /boot do sistema, você se depara com o grub, com o initrd, com vfs, com ext4. Então você chega à conclusão que é uma distribuição Linux, certo? Se você diz que sim, você é um tonto! Essas imagens que você acabou de ver são na verdade do S, um sistema operacional microkernel, POSIX alike, open source, multiplataforma, portável e de propósito geral, projetado e implementado inclusive do zero por desenvolvedores da Universidade de Charles, na capital da República Tcheca. Eu vou falando desse sistema operacional aqui no canal e no blog quando o assunto é propício e desde que escrevi o artigo mostrando que foi possível rodar o emulador do NES nele, o pessoal vem me pedindo para falar sobre o sistema. E já que é o meu sistema operacional microkernel favorito, achei uma boa ocasião. Ao longo do vídeo vão entender o porquê da minha preferência. O projeto Heleno foi formado no final de outubro de 2004, quando os seis principais autores, que eu não faço ideia de como pronunciar o nome dos caras, decidiram adotar como fundação do sistema operacional o microkernel Spartan, que Jacob Erme já vem trabalhando no seu desenvolvimento desde 2001, o sistema utilizado no meio acadêmico como sistema operacional de pesquisas, desenvolvimentos e testes, aulas sobre sistemas operacionais e tanto para teses de mestrado e bacharelado pelos alunos e professores da universidade inclusive a Universidade dos Sonhos, né? só pela localização. O sistema operacional possui suporte a uma boa quantidade de arquiteturas e máquinas, tanto reais quanto virtuais, a periféricos e é compatível com os padrões C11 e C++14. Tudo isso fez com que ao longo do tempo, o sistema recebesse cada vez mais atenção e mais suporte a novos recursos, ao ponto que chegou em um momento a ter mais downloads que o próprio Minix. Está certo que a quantidade de downloads comparado ao Minix é menor, mas é uma quantidade de popularidade bem considerável se levarmos em conta que é um sistema operacional quase 30 anos mais novo que o Minix, e o Minix é considerado o sistema operacional microkernel mais popular existente, graças inclusive ao Unix, no tempo de faculdade do Linux, e ao vínculo da história com o Linux. O Endertunimal chega a mencionar isso aqui. Não estou para uh, vários purposes, because our license doesn't require them to dis disclose that. But I do know that the CD-ROM image has been downloaded more than 700,000 times in the last 10 years and we're getting 20 to 30,000 hits a month on the website. So there's apparently a certain amount of interest em in it. torná-lo funcional em coisas mais praticáveis no futuro. O emulador já é um progresso. Seu código está sob licença BSD, e GPL para as partes de terceiros, como Grub. Ah, Gabriel, então o XT4 também é GPL, né? E a resposta é... não. Mas o XT4 não é do Linux? Novamente a resposta é... não. Eu analisei o XT4 do LNOS e podemos usar a frase de Dennis Reed aqui quando ele analisou o coherent. É o XT4. Mas não é o XT4 do Linux. O mesmo vale para as ferramentas aqui mencionadas. Essas ferramentas são desenvolvidas e implementadas do zero pela comunidade LNOS. Da mesma forma que o sistema de arquivos Minix, utilizado primeiramente no emulador de terminal do Linux e depois portado para o Linux, foi desenvolvido e implementado do zero, não tendo código do Minix. Da mesma forma os recursos de implementação POSIX no Linux quando o Linux lançou. Valem outros exemplos, como o próprio Coherent, Extensões, dados e recursos do GCC em outros compiladores, dados da GlibC em outras bibliotecas, comandos de outros terminais e o assunto é longo. E foi exatamente isso que me despertou interesse no Elen OS. Quando eu conheci o Elen OS, há uns 8 anos atrás, eu fui no site Linux um PDF com os dizeres: Elen versus vs Linux? Não, Elen e Linux foi isso que me chamou a atenção, pois geralmente comunidades de sistemas operacionais diferentes tendem ao atrito. No ElenOS não foi isso que aconteceu. Martin Deck, que é o coautor do ElenOS, por exemplo, é contribuidor ocasional do Linux. Eu descobri que eles estudam os recursos do Linux e fazem suas próprias implementações. Exemplo disso foi o que eu mencionei de estarem estudando os recursos do systemd para implementar no HelenOS. Resposta para a galera que gosta de ficar falando ladainha aí sobre o estender, tá bom? A árvore de diretórios também é bem semelhante, tendo mudanças nos nomes, como barra app no lugar de barra bin e barra drv no lugar de barra dev. E foi inclusive no Heleno que eu conheci o RISC-V, não foi no Linux, mas existe para o Linux também. Vale a pena conhecer o sistema. Há planos para portar jogos do Linux para o Heleno Linux não <risos> tem jogos? Sei. E já existe até mesmo um gerenciador de pacotes para o sistema. Bom, então é isso. Dei um pouquinho da minha palavra a respeito do Heleno Eu espero que vocês tenham gostado, tenha agregado algum conhecimento a vocês. Se gostaram, não esqueça de dar um joinha aí no botão. Compartilhar com os amigos para que também conheçam o sistema operacional. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E eu vou criar uma playlist somente para o LNOS, já que tem vídeos anteriores aqui no canal que eu já mencionei sobre esse sistema, tá bom? Serve assim para uma consulta futura para quem quiser saber mais sobre o LNOS. Então é isso, um abraço e falou! Seja muito bem-vindo ao meu curso de Shell Script profissional, onde você não vai aprender a somente a automatizar tarefas, mas você vai aprender a pensar, estruturar e arquitetar os seus próprios programas da linguagem Shell Script. O meu nome é Mateus, eu sou especialista em Linux e vou ser o seu instrutor nesse curso. Eu já trabalho com Linux desde 2014, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ambientes Debian. Depois disso eu atuei na Dell EMC, que hoje é a maior empresa de tecnologia do mundo e atualmente eu atuo como engenheiro de suporte com foco em segurança da informação na SAP que hoje é a maior empresa de desenvolvimento de software do mundo. Além disso, eu também sou instrutor Linux aqui na Udemy, tenho um canal no YouTube e um blog chamado ForFasters. E nesse tempo de experiência com Linux eu pude fazer diversas certificações, como por exemplo da Linux Professional Institute e da Linux Foundation, que você pode ver aí no meu perfil de instrutor. E durante todo esse tempo, a linguagem de JavaScript ela sempre andou junto comigo para eu trabalhar sempre diretamente com ambientes Linux. Ao final desse curso, você vai ser capaz de pensar, estruturar e arquitetar os seus próprios programas da linguagem JavaScript. E é isso mesmo, eu disse programas, não somente scripts, porque existe uma grande diferença entre script e programa. Nesse curso, você vai aprender desde conhecimentos básicos, como estruturas de if, else, case, while, for, até conhecimentos bem mais avançados, como criar arquivos de configuração, banco de dados no modo texto interfaces gráficas de diversas outras coisas além disso desde o primeiro módulo a gente vai aplicar diversas boas práticas na estruturação de código versionamento comentários desempenho tudo para você pegar desde o começo até o final do curso fazendo dessa forma além disso a cada módulo você vai ter diferentes exercícios para você fazer e desenvolver a sua lógica de programação aplicada ao shell script Módulos que são mais complexos, como por exemplo expressões angulares, você vai ter um PDF em anexo que eu preparei para você com todos os resumos é, dos comandos que você vai poder executar neste caso. Sem contar também o módulo bônus, que a gente vai uh, revisar todas as boas práticas que a gente aprendeu e eu vou te dar algumas dicas pessoais que eu utilizo nos meus programas. Vamos analisar um dos meus programas do começo ao fim para você tirar diferentes ideias para aplicar nos seus próprios programas. Sem contar também que você vai aprender a colocar os seus próprios projetos no GitHub e a qualquer momento eu vou estar aqui para te dar o suporte necessário e resolver todas as suas dúvidas eu desenvolvi esse curso para pessoas que também queiram automatizar tarefas mas queiram aprender a escrever programas em shell script com tratamentos de erros, com versionamento de código, com diferentes fluxos de execução utilizando boas práticas, com foco em desempenho, enfim, com diversas variáveis que vão deixar o seu código Shell Script muito mais bonito e muito mais efetivo. Pessoas que já têm um pouco de conhecimento em Shell Script e queiram aprender diferentes formas para melhorar os seus programas, até mesmo estudantes da área de Linux que não tenham nenhum conhecimento em Shell Script queiram aprender a trabalhar com essa linguagem. Lembrando que você vai poder ver esse curso nas suas horas vagas, porque todas as aulas eu preparei com um tempo reduzido para que você consiga ver aí em um tempo que você tem livre. Então fique à vontade para ler a descrição aí do curso e ver o comentário dos outros alunos que já participaram. Participaram do meu curso de Shell script. Um grande abraço e nos vemos na primeira aula!